O mais importante é a direção Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde Você de algum lugar do Brasil ou quiçá em algum lugar do mundo Eu sou Alexandre Silva, técnico de direção hidráulica Os seguidores do canal aí já nos conhecem e eu tô aqui para poder atualizar é, a questão sobre reparo de direção da caixa de direção elétrica do Honda, Honda New Civic, 2010 e em diante. Né? Essa caixa de direção elétrica equipa aí o Honda a partir de.. Alguns, né? Alguns saiu em 2010, mas começou mesmo de fato em 2011. Então essa caixa de direção tem apresentado muitos problemas aqui no que diz respeito a barulho de embuchamento, certo? Aqui dentro, aqui, internamente. E cremaleira, que é aqui. Ok? Desgaste aqui da cremaleira, aqui embaixo. Não conseguindo dar regulagem. Então a cremaleira, ela bate. Ela joga para um lado e para o outro aqui. Então bate-se muito. E nos vídeos anteriores, a gente falou a respeito de somente fazer reparo do embuchamento aqui. Certo? Agora cremaleira, pelos cuidados que a gente deveria ter, questão da, da perca da têmpera, uma possível retífica, a gente não faria, mas é, retificando aqui, ou ratificando, a gente conseguiu aí técnicos é, especializados em têmpera, em tratamento de têmpera, então é onde que a gente vai prosseguir aqui fazendo a retífica, da cremaleira também, e o embuchamento, Tá? Então vai ser dois torneiros O torneiro que faz o embuchamento Não vai ser o mesmo que vai fazer aqui O tratamento e a retífica da cremalheira tá? Então na sequência aí Você vai acompanhar com a gente A solução desse problema Que está sendo muito comum aí a, é, Pelo Brasil afora Dependendo da estrada Em que se Em que se caminha O problema é até maior Ó, bate aqui, escuta, e bate ali, ó. Ó, peraí. Então, a gente vai aqui seguir com a provável solução, ok? Nos acompanha aí no canal, e que você verá em que teremos aqui é, é, condições apropriadas para é, a tentativa de resolver esse problema. Estamos só no começo, ok? Forte abraço. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui na sequência do vídeo. Falando aqui sobre reparo de direção da caixa elétrica do Honda New Civic 2010, 2011 em diante. aí, tá? Caixa de direção showa. Observe aqui a... A codificação, vamos então vou mostrar daqui a pouco do código dela, tá? Direitinho para você apurar, tá? E aqui ela tá desmontada, sem a cremaleira, a cremaleira ali a parte, que está o sem-fim, ok? Com o desgaste que a gente mencionou, falou a respeito, desgaste aonde que. Se essa caixa receber somente o embuchamento aqui Não vai resolver Tem que fazer a retífica dessa cremaleira aqui Observe que aqui a parte do meio ó, Está mais lisa Está mais fina Do que aqui os extremos Aqui está novo Aqui está mais novo Mas aqui no meio é o local de trabalho E essa cremaleira Desses carros tá vindo com esse, com esse dente aqui Um tanto quanto é, não vou dizer fraco Mas é o próprio trabalho, né, da peça Como ela trabalha mais aqui, a chance dela fadigar realmente é mais por aqui Observe que no sem fim tem uma parte que é mais fina Tem uns três dentes desse, ó Que eles são mais finos, olha eles aqui, ó, ó Um, dois, três Esses três aqui, ó Esses três dentes aqui, eles são mais finos que os demais tá se você der um zoom aí você vai pegar direitinho aqui ok observe ok então o que acontece a gente vai fazer proceder com a retífica aqui desses dentes aqui porém o do sem fim agora nesse momento aqui que eu estou com com o tempo já corrido, contando para a entrega desse serviço, que é do Rondinho ali, o rapaz é de outra cidade aqui vizinha, Tatiá. então é, a gente não consegue aqui é, proceder de forma a, é, é, com cuidado, certo, retirar essa peça aqui, essa essa parte aqui que é, é, faz o contato ali com o sem fim do motor elétrico ok? então essa engrenagem ela a gente tem que ainda descobrir aqui uma forma de desmontar ela sem estragar ela ou pelo menos ter uma outra para reposição então como não temos nenhuma outra para reposição a gente não vai mexer com ela não e com isso, infelizmente, a gente não vai poder fazer retífica também aqui do sem fim. Ok? Então é, é agora proceder a retífica aqui e o tratamento da temperatura, da, tem, é, da tempera desse aço. para poder remontar, trocar a bucha. Vai entrar uma bucha nova aqui, depois a gente vai te mostrar. Tá vendo? A bucha antiga ainda está ali no lugar. Tá? Então é... Ali o sem fim Onde que vai o motor elétrico aqui Então o tá ok Olha só A gente vai trocar essa bucha aqui, ó A gente vai tirar esse latãozinho Essa buchinha de PU que fica aqui PSK tem um reparinho aí Se você quiser... Procura aí o nosso amigo vendedor aí da PSK. Procura aí na internet. Que você provavelmente deve encontrar com ele aí. Porém, eu estava até disposto né, em oferecer esse reparo, enviar pelo correio, mas não é possível. Isso aqui tem que ser feito no torno, no torneiro. Tem que ser um material mais robusto. Com, que ofereça mais garantias para o cliente rodar aí pelo menos 200 mil mais sem apresentar problema aqui novamente e eu digo isso porque poderíamos até trocar por esse kit que é oferecido aí no mercado é um material até americano me parece mas e aqui como fica essa folga aqui ela é existente e ela realmente acompanha junto aqui tá essa batida e o carro vai voltar? Vai continuar? Eu já fiz, eu tô falando porque eu já fiz. E continuou lá o problema. Então eu, eu não sou de ficar é, nessa condição de eu resolvo ou não resolvo. Eu já recusei vários serviços aqui por conta de não ter naquele momento o meio de resolver esse problema aqui. Como a gente está conseguindo, tem material, tem pessoal técnico aqui. Capacitado para isso Então a gente vai proceder assim ok? Então se mantenha aí ativo Ative seu sininho Compartilha Se você não é inscrito se inscreva É tanta gente que visualiza e não se inscreve Se inscreve aí e nos dá essa ajuda no canal Para poder a gente conseguir é, Continuar com esses vídeos aqui Que é de grande valor Principalmente para a galera aí é, Que procede a reparação Também nesse mercado de leves, né? Então, por favor, nos ajude aí, contribua com a nossa, com a nossa intenção de, de também ajudar a quem mais precisa, ok? E aqui o nosso forte abraço.